Olá, o meu nome é Tânia e seja bem-vindo ao primeiro Workshop Mãos à Obra da Leroy Merlin. Desde há praticamente três anos que a Leroy Merlin tem vindo a desenvolver workshops sobre os mais diversos temas. Desde dicas de jardinagem, como é o caso de hoje, ou até mesmo como fazer uma peça de arte decorativa. Pois bem, hoje entramos numa nova fase dos workshops, ao qual chamamos Mãos à Obra. E o que são Mãos à Obra? Boa pergunta! Todos os meses, o Mousa Obra vai trazer, até aqui, às plataformas digitais Le Roi Merlin, workshops sobre os mais diversos temas, para que possa aprender connosco, mas fazer por si. Começamos com a Carla Vinagre e com um tema que eu tenho a certeza que diz muito a muita gente. Como semear em casa. A Carla Vinagre é engenheira agrónoma, produtora de plantas aromáticas, auditora e formadora na área agrícola. Olá, Carla. Olá, Bem-vinda ao nosso obrigada. primeiro workshop Mãos à Obra. Mais uma vez, que bom! <risos> Carla, para começarmos a fazer a sementeira lá em casa, o que é que é importante e o que é que precisamos? Um, antes de mais, no, nós estamos na época ideal para fazermos sementeiras, que é, é o início março. da primavera, não é? Exatamente, vamos mesmo começar na época ideal porque já não está uh, muito frio, as temperaturas já estão um bocadinho amenas. Um, mesmo pessoas que não tenham estufas em casa, que queiram fazer nas varandas, ou, ou mesmo na horta, um, é, é a altura ideal para, para fazerem. Portanto, podem ver este vídeo e depois começar logo a fazer. Sim, é? É, a, ideia, a ideia é essa, que vejam e aprendam connosco e também tirem dúvidas, se quiserem, connosco. boa então, do que é que vamos precisar para começar? Um, nós, para este, para este workshop, trouxemos aqui alguns materiais que vocês podem aproveitar aqui das lojas. e Eu trouxe também aqui porque eu acho que é sempre giro, até porque os miúdos em casa gostam, gostam de fazer, fazer reciclagem, não é? Portanto, fazer aqui a reciclagem temos, também dos materiais uh, da caixa de uns ovos, não Sim, é? Podem, Utilizamos para fazer sementeira. Podem perfeitamente aproveitar. Há pessoas até que depois da, da planta já está germinada, depois colocam diretamente no solo. Uh, vocês próprios também têm uns vasos que, que, que fazem isso. São próprios, não São é? próprios E temos isso. também aqui estes alvéolos, é assim que Exatamente, tis? são estes tabuleiros. Eu trouxe estes tabuleiros para vocês poderem germinar e explicar como é que vocês podem colocar aqui as sementes, as, os vários tipos de sementes, porque depois vão, vão perceber que, consoante o tamanho, pode ser um bocadinho diferente o método. E trouxe também aqui estes vasos, que a ideia é depois no final ficarem assim se tudo correr bem. Ok, portanto aqui temos coentros. Coentros, sim. Portanto, vamos isto fazer... é indicado para as ervas aromáticas é isso? Sim, eu acho que é melhor uh, aqueles que normalmente as pessoas compram nos, nos hipermercados ou nos viveiros, vocês podem perfeitamente fazer as vossas experimentadas e, e terem depois na, na, no parapeito da cozinha ou na varanda terem os coentros, a salsa, o cebolinho, o tomido, Exato, fica muito mais giro, até para decorar a nossa casa e sabemos exatamente o que é que temos. E podem, oferecer, e podem oferecer, que é oh, sempre uma bom, boa dica. Sim. É verdade. Eu estou sempre, sempre a oferecer Coisas destas que é sempre um... Muito bem, Carla, estou aqui entusiasmada porque eu nunca fiz nenhuma sementeira, okay. mas quero aprender. Portanto, vamos lá. O que é que eu, como é que eu vou começar agora? O que então, é que eu preciso um, de ter? Isto vai ser como fosse um bolo, não é? Basicamente vai okay. ser como estivéssemos a cozinhar. Um, vamos começar a fazer, o, a preparar o, o substrato. Uhum. Um, este, este substrato que eu trouxe hoje é um que podem comprar na, na, na loja que é o Ciro Horta. A Ciro é uma marca que também tem o Ciro Germinação que podem uhum. também aproveitar. Eu acho que qualquer substrato que seja biológico é sempre bom. Claro que Neste vocês... caso, este é biológico, não é? Estes são todos orgânicos, estão autorizados na agricultura biológica. Claro que vocês podem aproveitar, se tiverem algum lá em casa, há pessoas que compram sacas uh, noutras lojas, não tem que ser biológico. Eu tenho sempre preferência pelo biológico, porque acho que é preferível para a nossa saúde e não Eita. tem químicos. Por isso, vamos começar por colocar... Primeiro o substrato, não Sim. é? Sim. Uh, isto vocês podem fazer num tabuleiro Podem fazer num alguidar Num recipiente der, que tenha lá em casa Num recipiente que, que vos dê mais jeito O que é que eu trouxe também? Eu trouxe aqui duas coisas Que vocês também podem comprar no, no, Na loja, no, no Le Roi então. um, Aqui temos a perlite E depois temos a vermiculite Isto é de origem vulcânica Há pessoas que há muitas pessoas que acham que isto é esferovite Ou seja, que é uma coisa de plástico, mas não Ah, por acaso parece, isto, sim, isto, esferovite, parece, esferovite. Parece. Ai, Não sensação. comam, também não comam-se <risos> a chuva um, Mas isto é, é, é de origem vulcânica e uh, há, há, isto depois cada pessoa faz à sua maneira, não é? Eu, eu por um lado, gosto de misturar aqui no substrato e por é que nós utilizamos tanto uma como outra? Uhum. Para favorecer aqui um bocadinho o arjamento e a drenagem depois quando o substrato vem aqui para os tabuleiros okay. e nós depois vamos regar. Uh, a, a, o próprio desenvolvimento da raiz depois vai ser uh, feito mais facilmente porque se nós colocarmos uma terra que seja muito pesada, muito barrenta a própria semente vai ter dificuldade em germinar e crescer. Pois, não e não é isso, nós queremos, não é? Não, de todo. Por isso, nós o que vamos fazer é misturar aqui um bocadinho... Um da perlite primeiro, de vera, não é? Há muitas pessoas, isto, isto eu tenho este problema porque eu já em casa faço tudo um bocado a olho sim, é verdade <risos> sim, sim, mas metemos assim um bocadinho para tapar sim, a sim. parte de cima, não é? Uh, vamos misturar, Misturamos, se a Tânia quiser misturar, Boa. força Então lá, vamos lá Pode misturar com as mãos, eu normalmente faço com as mãos que é, que é, mais, fácil. é mais fácil Não, mas pode fazer um, pode fazer Opa, assim. Vou misturar com as mãos, Pronto, força. para sentir a terra, exatamente também é esse o objetivo, não é? Sim, é terapêutico, não normalmente é as pessoas gostam, gostam muito de trabalhar na terra, precisamente por isso. Muito bem, Pronto. então, está bem misturado, não está, carol Está ótimo, ótimo, perfeito. Boa. Um, agora aqui o segredo vai ser precisamente como é que nós vamos preparar aqui os tabuleiros, para tudo correr bem, então uhum. basicamente o que é que nós fazemos? Isto, vamos sujar aqui um bocadinho, Uh, é, é, é tentarmos vocês... encher os, os Sim, quadradinhos vamos primeiro dos ovélos, encher... não é? Exatamente. Uh, é bom que vocês lá em casa, quando fizerem isto, seja na varanda ou seja num quintal, tenham uma mesa que possam sujar e possam trabalhar à vontade, porque é, no... é normal que depois uh, saia a terra e fique tudo sujo bem, um, e não tem problema. Muito bem. Pronto, a ideia é vocês primeiro encherem uh, até cá cima, Ficar tudo tapado, não é? Exatamente. E depois o que é que vai acontecer? Estes alvéolos, peço desculpa, Tânia. Estes alvéolos têm um orifício ah, hum, aqui, na parte aqui por baixo, do... precisamente para a água poder escoar, que é para a água não ficar aí, também é apodrecer as raízes. Ok. O que é que nós vamos fazer agora? Vou só aqui desviar um bocadinho. Para a Tânia, não, não é só, só para a Tânia me deixar fazer. Okay. Uh, basicamente, nós fazemos isto e depois batemos o tabuleiro. Ah, para a terra entrar completamente É para calcar mesmo, porque senão o que é que vai acontecer? Se nós não fizermos este, este, este calcar, a terra fica muito cá em cima, e depois o que é que acontece? À medida que a semente vai germinando e vai crescendo as raízes, a terra pode. Ah, ah, e, um e, e, e criar ali um hum. vácuo. Por isso, assim está perfeito. O ideal é vocês nunca encherem mesmo até cá acima. Ok. Uh, porque nós depois vamos pôr a semente e vamos ainda tapar um bocadinho com a terra. Com mais deste, desta mistura. Exatamente, com esta. Por isso nós agora Muito vamos bem. guardar esta aqui. Deixamos aqui guardada, Exatamente. temos aqui Sim. a nossa a nossa mistura Sim. feita com os alvéolos Sim. e aqui já podíamos passar para a parte da sementeira ou ainda não ainda não o que ah. é que o que é que isso são truques não é? claro queria saber isto que é é os é truques todos, exatamente Carla. exatamente Pronto. então basicamente o que é que eu faço sempre para garantir que a semente fica uh, úmida para depois conseguir germinar eu pulverizo, vocês podem arranjar estes pulverizadores que são, Sim, que são também fáceis. também temos as nossas lojas, o, do Roi Merlin, tal como os alvéus, o substrato, todos estes artigos podem encontrar em, nas lojas do Rua Merlin e no site também. Pronto, basicamente, porquê é, é que eu estou a fazer isto? Um, nós ao pulverizarmos a, a, a terra e molharmos aqui um bocadinho este substrato, vai criar aqui um gene de uma cola, ou seja, agora uhum. quando eu colocar as sementes, ela vai aderir muito mais facilmente à terra e assim eu tenho a certeza que a, que a semente ganha umidade porque muitas vezes o que é que acontece? Nós colocamos só a semente aqui em cima, colocamos o outro substrato por cima Sim. e depois pulverizamos e às vezes esse, essa água que é pulverizada nem sequer chega à semente. Então ao menos assim temos uhum. assim a garantia... Assim sabemos que vai chegar lá a semente, assim, não é? Assim perfeito. Mas podíamos colocar logo as sementes ou ainda temos que esperar um bocadinho? Não, não, agora vamos a colocar as sementes, eu trouxe. Temos aqui várias embalagens de semente, uhum. mas hoje vamos fazer a de coentros que eu gostava Olá. muito de fazer aqui nestes vasos, que é para ficar igual, igual aqui. Assim, este. este também não é? tudo uhum. bem, claro. Um, trouxe as sementes também de girassol, que eu acho que é giro até para fazer com os miúdos sim, e depois sim. quando germina podem passar diretamente ou para um vaso maior ou para o terreno. Uhum. Uh, e trouxe também de melão para, para aproveitarem agora depois para, para transplantarem para o terreno e para verem também as diferenças de tamanho entre as sementes e, e, e como é a quantidade de terra que agora vai levar por cima de cada uma das sementes Ok tá bem? muito bem então quero começar por Mas qual? Com os, coentros, os, os coentros? coentros as sementes dos coentros como vocês veem, são um bocadinho maiores do que por exemplo as sementes da salsa são muito fininhas e é por isso é que eu trouxe eu várias pequenininhas, são, é bolinhas, são as bolinhas <risos> Pronto, eu gosto muito desta marca das sementes vivas porque é uma, é uma empresa portuguesa e, e, é biológico e também, são biológicos não é? e é ótimo. Portanto, vamos colocar aqui. Sim, é onde vamos meter a nossa spent. Sim, reparem que eu não, eu não coloquei terra mesmo até cá acima do vaso, precisamente para nós agora colocarmos as, as espentes e depois é que vamos colocar outra vez a terra por cima e voltamos a regar tudo. Reparem, eu sei que é difícil, se calhar não sei se eles conseguem apanhar aqui a imagem. Aqui a semente do, do, do coentro, não é? Tem aqui esta bolinha, só para, só para vos dizer como é que funciona. A, a regra diz que a, a quantidade de terra ou de substrato que eu vou colocar por cima das sementes deve ser o dobro do diâmetro da semente. Agora, imaginem okay. aquelas sementes muito, muito pequeninas. pequenininhas. A dificuldade que é, quer dizer, não convém pôr mesmo muito, muito terra. É, é. Aqui, por exemplo, o coentro tem este tamanho, por isso nós vamos fazer aqui um bocadinho a olho. Uhum. Basicamente, o que é que vamos fazer? Como nestes vasos nós vamos querer que fique assim, uh, vamos poder colocar várias, que é porque oh, okay. a ideia é depois que que é crescerem. para crescer assim muitas, não é? Uh, muito que é para podermos fazer depois, a Tânia pode já fazer. Como é que é para colocar? É esse... assim? Sim, como estivéssemos a polvilhar, não é? colocamos assim à volta, podemos pôr várias porque... É o objetivo, é, esse, é, é Aqui neste caso, sim, porque nós queremos que quase todas germinem, que é para ficar ali aquele tufo, por exemplo, dos coentros, e as pessoas poderem ter em casa. Boa. Então, não vamos poder pôr muito substrato por cima, não é? Porque ah, ela está, como assim, elas são pequenininhas, sim, não é? Não sim. podemos pôr muito. E então, vamos, força, vamos polvilhar aqui um bocadinho. Ah, fazemos mais ou menos da mesma forma, sim, não é? Sim, Só um bocadinho... Convém elas estarem tapadas, não é? Pelo não. menos, mas não convém pôr muito, muito substrato, porque depois a ideia é ela também apanhar, começar a apanhar depois alguns raios solares, e não ter muita terra senão as tetas também não tem força para poder pois. germinar, não é? Pronto. Assim está perfeito, não é? Por fim, vamos pulverizar outra vez com água Ok? Uhum. E esta, pelo menos, fica, fica já preparada. Portanto, okay? assim já não, não, não mexemos mais, não. agora deixamos crescer, agora, não é? Agora deixamos. Claro que depois, no fim, eu já vou explicar, convém ir regando o substrato da semente, convém estar sempre úmido. Okay. Uh, e convém vocês, até ela rebentar mesmo, ou seja, até ela começar a aparecer umas folhinhas e um calzinho, ir ir regando sempre com, com, com estes... Com pulverizador. Com o pulverizador. Uh, né? pulverizador. Só claro. quando ela depois já estiver germinada e com a folha, que podem já regar com o regador, por exemplo. Por Porque o que é que vai acontecer? Se eu agora despejar aqui imensa água, a maior parte destas sementes vão boiar, ah, e a maior parte delas vão sim. <risos> Fica muita acontece. quantidade de água, Exato, não é? Exato, acontece muitas vezes, as pessoas dizem ah, aquilo não germinou nada, e às vezes digo, mas será que elas não se foram embora? depois é uh, isso, exatamente, ah, já isso, já aparecem já já já com a água. que já <risos> já já <risos> já lá. Uh, olhem, Muito outras bem. sementes que eu trouxe, que eu acho que é giro também para, para fazerem em casa, e depois até com os miúdos, e até fazerem depois, uh, para, uh, transplantarem depois para o terreno, uh, são as sementes de girassol, que reparem, o tamanho, ah, olhem como é Há pessoas que comem isto, não é? Adoram comer é... isto, as sementes da boca, Parece o girassol. O... Exa... Aquelas sementinhas exa... que os animais comem, exa... Exa... os exa... papagães, o alpista, não é? É. Uh, Então, o que é que nós vamos fazer? Nestes tabuleiros, um, colocamos sempre entre duas a três sementes. Porquê? Para termos a probabilidade de pelo menos uma germinar. Ah, okay? pode haver o... o... Sim. Não, é, isto pode é um acontecer não, não germinar? Isto é uma roleta russa, nós nunca Oi. sabemos exatamente. Às vezes pode não ser por culpa nossa, às vezes pode ser algum defeito da semente, ou, ou já vi com algum problema, alguma doença, e não ser por falta de jeito nosso, tá Muito bem? bem. Então o que é que vamos fazer? Vamos colocar um, a, a seme as sementes aqui no centro, mais ou menos. Não, podemos que colocar mãe. duas, Duas? Tânia? Sim, pelo menos duas. Aqui mais duas. Sim, pelo menos e, essa aí. Oh, Sobrou esta sozinha. Assim. Não faz mal, pode pôr Temos aí no meio. aqui no meio desta. Pronto. E Pronto. agora vamos fazer exatamente o mesmo processo. Vamos colocar esta mistura que nós fizemos por cima. Também não muito, não é? Ah, sim, aqui pode ser um bocadinho mais, porque ela também é. já tem um bocadinho... O tamanho é, forte, já é maior, é? exatamente, o tamanho é maior. Não tem problema. Pronto, estamos aqui a tapar. Eu normalmente tiro aqui um bocado estes paus que vêm aqui na mistura. E, e por fim, tenha se quiser. Força. Vamos lá. É só pulverizar... Aqui está bom? Um, sim. Um bocadinho mais, não tenha medo. Ah, é? Não tenha ah. medo, para cá ah, estava pronto. com um bocadinho? Eu sei, eu sei. <risos> Mas não tenha não tenha medo. Mas hum. está bom. Agora, hum, dicas para isto correr melhor. Assim, hum, não convém deixar tanto estes vasos como estes tabuleiros ao sol direto o dia todo. Hum. Não gostam. Por isso, tentem arranjar zonas da casa, da varanda, ou, ou dos quintais, ou, da, ou, ou se fizerem na horta, não tem hipótese, não é? Porque provavelmente a horta ou terreno está exposto ao solo o dia todo, mas normalmente, se tiver muito calor, eles não gostam de estar ao sol o dia todo. Dia Agora, todo. nesta altura do ano, não é tão grave, porque ainda não está muito calor, mas se for em pleno verão, não convém estar ao sol o dia todo. Está bem? Ok. E convém terem a certeza que a terra está úmida. Por isso, é irem e ver... Sentindo, não é? Irem ver e regarem sempre com, com o pulverizador, Pulverador. até ela germinar. Carla, muito obrigada por todas estas dicas e todo este workshop, foi fantástico. Tenho a certeza que as pessoas lá em casa ficaram com vontade de fazer aqui as suas próprias ervas aromáticas e depois até, quem sabe, utilizar nos cozinhas. Sim, sim, <risos> espero, espero que sim. Também obrigada, gostei obrigado. muito mais uma vez do convite, foi ótimo e se tiverem dúvidas depois também podem subscrever o canal, não é? E, e acompanharem-nos também nos próximos vídeos, porque depois vai, vai haver uma continuação. É isso mesmo. Vai haver uma continuação, Obrigada, é? Carla. Obrigada por terem estado desse lado. Já sabem, todos os produtos que tivemos disponíveis neste workshop podem encontrar nas nossas lojas Leroy Merlin e também em leroymerlin.pt Se gostou deste vídeo dê um like, subscreva o canal da Leroy Merlin para poder ver todos os futuros vídeos que temos preparados para si Agora é só colocar mãos à obra! Até à próxima!